Tá aqui a mamãe. Tá aqui a mamãe. Oi. Oi. Oi. Eu também na cama. Então sobe na cama. Uh. Sobe, sobe. Ah. Sobe. Ai, quase que você vai cair. Pronto. A mamãe pode gravar? Vai ficar tá. quietinho? Tá? É. A mamãe tá trabalhando, tá? tá? Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Neuro Crescer. E o assunto de hoje é estimulação e hiperestimulação eu sei que é um assunto bem controverso várias revistas vários artigos vários livros falam muito sobre o assunto uns contra uns a favor mas é interessante a gente desmistificar esse assunto e vocês vão ver que é super fácil de entender o que, que é estimulação estimulação é a gente fazer com que os nossos filhos eles sejam estimulados com o passar do desenvolvimento. Essa estimulação é muito simples de fazer. A gente pode fazer com objetos simples que a gente tem em casa, é só a gente incrementar o ambiente onde ele está. Pode ser um brinquedo, pode ser uma bolinha colorida, pode ser um brinquedo diferente. E estimular é a gente Avançar no desenvolvimento de uma forma saudável, estimular esse desenvolvimento dessa criança, do seu filho, dentro de uma curva normal de desenvolvimento e dentro do que a gente chama de janelas de oportunidade. Hiperestimulação é ao contrário, é a quando a gente estimula demais essa criança. Coloca muito brinquedo, muitos estímulos, muitas cores, muitos objetos onde ela está. Isso faz com que a criança fique mais ansiosa e mais agitada, porque ela não sabe em qual brinquedo, em cada objeto ela presta mais atenção. Ela não consegue explorar adequadamente o brinquedo, ver o que esse brinquedo está oferecendo. Ela presta atenção em muita coisa ao mesmo tempo, então ela fica mais agitada. Isso é hiperestimular, isso é um estímulo além do necessário e isso a gente deve evitar. Quando a gente estimula, é o contrário, a gente estimula de uma forma normal. E como que a gente estimula as crianças e não hiperestimula? Tem uma linha tênue entre estimulação e hiperestimulação. Vou dar um exemplo bem prático. Quando a criança vai brincar, ofereça no máximo de 3 a 4 brinquedos. Preste atenção para não oferecer brinquedos demais. Brinquedos demais são estímulos a mais para a criança. Deixa a criança aprender a explorar um brinquedo no máximo dois brinquedos de cada vez. Ao contrário, quando a gente oferece mundo de brinquedos, isso não é bom, como eu já falei. Então a gente tem que prestar atenção em quantos estímulos a gente está oferecendo para a criança. Estimular a criança. Dentro da normalidade é bom e deve ser feito. A gente só pode tomar cuidado para não estimular demais essa criança. Outro ponto também importante é a gente prestar atenção no estímulo que a gente está dando para essa criança se está de acordo com a janela de oportunidade. O que, que seria essa janela de oportunidade? Seria o tempo que essa criança tem. Vou dar um exemplo. A bebê até dois anos é interessante a gente estimular a sensibilidade, ou seja, os cinco sentidos. Tato, visão, audição. Isso é interessante para o quê? Para aumentar a conexão entre os neurônios no cérebro do bebê. Quando a gente dá um estímulo além da capacidade da criança e do bebê, isso vai gerar um estresse. Por quê? Porque ele não vai conseguir entender esse estímulo. Isso também é uma hiperestimulação dar pouca estimulação também não é benéfico. Por quê? Porque a estimulação faz com que o cérebro dos bebês e das crianças se desenvolva adequadamente. Viu como é um assunto controverso? Viram como é um assunto importante de vocês mães entenderem como estimular adequadamente e de forma saudável seus bebês e das crianças? Viu como é um assunto interessante para a gente discutir? E ainda tem muito, porque para cada idade existe um jeito certo de realizar estimulação. Mas isso já é um assunto para os próximos vídeos. Acompanhem as postagens do NeuroCrescer, tá aqui embaixo, arroba neurocrescer, E se inscreva no nosso canal para assistir os próximos vídeos sobre a estimulação de crianças e bebês. Tchau e até mais! É, a mamãe tá ali dentro! Olhando. Mãe! É <laughs>